Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer uma tag que vai falar um pouquinho sobre os meus gostos literários que é a tag 20 perguntas literárias São 20 perguntas que são literárias. <risos> e é sobre isso. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. Primeiro, quantos livros são muitos livros em uma série? Eu acho, assim, atualmente, na verdade, eu atualmente faz um bom tempo que eu tenho preferido os livros únicos. Se for pra ter mais de um, que sejam três, mais de quatro, atualmente eu já tô achando muito. Se bem que eu comecei a ler faz pouco tempo, a roda do tempo. E são quantos? 15 livros? Cada um de quase mil páginas ou mais de mil páginas? Sim, mas aí tem algumas exceções, que a gente lê mesmo assim. Mas assim, preferir, preferir, quanto menos melhor. E eu acho que quantos livros são muitos em uma série? Mais de quatro. Até quatro ainda é uma série que a pessoa faz, tá? Ah, beleza, quatro vai ter fim. Mais cinco, seis. Inclusive tem uma que eu tô querendo ler que vai lançar o sexto livro, que é a Escola do Bem e do Mal. Mas aí depois a gente vê isso, né? O que você acha de cliffhangers? Cliffhangers são legais. Eu gosto de cliffhanger. Eu só não gosto muito quando o livro... Depende também. Quando o livro, todo capítulo tem um cliffhanger. Todo capítulo puxa pra uma coisa que você fica... Ah, o que é que vai acontecer? Aí no final do outro capítulo também... Ah, nossa, tipo, como se fosse uma reviravolta atrás de reviravolta, uma expectativa atrás de expectativa. Às vezes pode cansar um pouco, dependendo de como for construído. Então eu gosto, mas depende. Capa dura ou brochura? Brochura. Só pra escolher um, escolho brochura. Apesar de gostar bastante do livro de capa dura, não é verdade? É verdade. Fica bonito na estante e tudo mais, mas atualmente eu tenho preferido brochura. Inclusive, prefiro muito, assim, infinitas vezes mais pra ler. Brochura. Livro favorito, eu tenho vários livros favoritos. Inclusive aqui. Nessa prateleira tem alguns deles, que são Gigante Enterrado, eu gosto muito. Não me abandone jamais, os dois de Ishiguro. A Menina que Roubava Livros é um dos meus livros favoritos também. Todo mundo já sabe desses livros, né? Vamos dizer é um livro novo, um livro favorito novo. Não é novo, na verdade, mas um dos livros favoritos que eu tenho é A Casa do Céu, A Casa no Céu, de Amanda Lindhout. Ele conta quando ela é uma... Uma autobiografia que foi co-escrita, né, com outra pessoa. Conta quando ela viajou como fotógrafa, como jornalista, pra Somália. E ela foi sequestrada e mantida em cativeiro por 460 dias. É uma história real, é uma história fantástica, muito boa mesmo. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição, se alguém quiser conhecer mais e comprar por esse link. O livro que menos gosta. Ai, o primeiro atualmente que, vem, que me vem assim na cabeça quando eu penso no livro que eu menos gosto é... A Garota do Lago. É esse o nome do livro? É. A Garota do Lago. Gente, pra mim, olha, não dá. Ah, não tenho mais paciência pra esse livro? Não venha. Triângulos amorosos, sim ou não? Não. Já deu. Ok. Às vezes a gente pega uma história que tem um triângulo amoroso, aí é legal ler. Mas se for pra escolher, entre ter ou não ter, eu prefiro que eu não tenha. O livro mais recente que você não conseguiu terminar, vixe. <risos> o mais recente não, mas deixa eu só abrir a lista aqui. Dos meus livros abandonados, recentemente, teve Duna, O Mar Sem Estrelas, Destruidor de Mundos, tá bom pra vocês? Só esses três, ou querem mais? <risos> atualmente são esses três Assim, ah, tem outros também Mas esses três acho que tem um impacto maior O livro que está lendo agora Agora atualmente eu tô lendo ó, A Roda do Tempo, O Olho do Mundo Como eu falei ainda agora É o livro que eu tô lendo Eu não sei se eu comecei outro Nem lembro na verdade Mas tô para começar Algum aí Que esse aqui se tudo der certo Eu gra Eu, gra, gra, gra, <risos> eu acabo na semana que eu tô gravando esse vídeo O último livro que você recomendou para alguém O último livro que eu recomendei para alguém Lembro não Se a Casa te falasse Sei lá Recomendei para a Carol Inclusive, tá com ela emprestada. Espero que ela goste, eu amei. Eu devo ter recomendado outro livro pra alguma pessoa recentemente também, mas eu tô pensando nesse agora. Livro mais antigo que você leu. A data de publicação. Se eu não me engano, quase certeza que é Frankenstein, de Mary Shelley. É o livro mais antigo publicado que eu já li. Minha edição não é antiga, mas é o livro que foi publicado mais antigo. Ou, oh, há mais tempo. Livro mais recente que você leu. É a décima primeira pergunta já essa. O livro mais recente que eu li. Em data de publicação, tem que ser algum lançamento, né? Deixa eu ver aqui, os lançamentos que eu li recentemente. A Biblioteca da Meia-Noite foi lançado antes ou depois de Heartstopper? Eu acho que é a Biblioteca da Meia-Noite. A Biblioteca da Meia-Noite, ou então Heart, Heartstopper, volume 2. Qual desses dois que foi lançado? Hã? Qual desses dois que tenha sido lançado primeiro foi o que eu li mais recentemente? <risos> que foram os dois últimos livros que eu li antes desse... O Olho do Mundo, da Roda do Tempo. Pergunta 12, autora e favorito. Daniel Galera, Kazuo Ishiguro. Mas eu acho que Daniel Galera é mais fácil porque eu li todos os livros dele. Então eu consigo dizer com mais certeza. Kazuo Ishiguro eu li dois, gostei dos dois. Mas Daniel Galera é mais fácil de dizer nesse momento. 13. Comprar livros ou emprestar livros. Comprar. <risos> Meu Deus, o consumismo. Sai, sai. Limpa, limpa, limpa todo o consumismo. Eu não pego muitos livros emprestados, nem tem biblioteca aqui por perto que eu consiga pegar. Eu nem sei onde é a biblioteca daqui, se tem uma biblioteca. E eu não pego muito livro emprestado com o povo, não. Normalmente eu compro mesmo. Aí se tiver caro, eu procuro e-book pra comprar o um e-book baratinho e tal. Mas normalmente é comprar. 14. Um livro que você não gosta, mas todo mundo parece gostar. Aquele livro de Matthew Quick. Deixa eu ver aqui o nome. Todas as Coisas Belas, de Matthew Quick. Aquele que tem a capinha roxa e rosa. O povo fala bem. Mas eu li e não gostei. Lembro de não ter gostado. E também nem tenho vontade de reler pra saber se eu vou gostar de verdade ou não. Outro livro, Tartaruga, essa Tela embaixo, de John Green. Muita gente gosta, o povo gosta. Eu, quando li não, eu gostei muito. Parece que todo mundo gosta, menos eu. Eita, menino Mar sem estrelas, todo mundo. Parece que gosta, menos eu. Não, mas. Ei, calma, apaga. Não foi isso. Eu gostei, tava gostando. Só que eu tava meio sem paciência, sabe? Pro um momento tem umas histórias que a gente gosta, mas não tá na vibe de ler. Eu passando pano pra mim mesmo. 15. Marcadores ou dobrar páginas marcadores. Com certeza. Não fica dobra nas páginas do livro, não. 16. Um livro que você pode sempre reler. É um livro muito legal, inclusive, de João Doutor Lên, conhecido como A Capoeta, que é o livro dos ressignificados. Se não for dele, perdão. Olha, eu devia ter pesquisado antes, mas eu acho que é. O livro dos ressignificados. Próxima pergunta. Você consegue ler enquanto ouve músicas? Sim. Atualmente, inclusive, eu só tô lendo ouvindo músicas. Só também é uma palavra muito forte. Mas eu tô lendo muito ouvindo músicas, principalmente se for um lofazinho, uma música assim, instrumental, uma vibe. Música que eu conheça, música que eu gosto e com letra, não. porque aí eu vou querer ficar cantando a música, prestando atenção na música e esquecer do livro. Mas uma coisa instrumental, um barulho de chuva, uma coisa assim, vibes, aí eu acho massa. 18. Um ou múltiplos pontos de vista? Múltiplos pontos de vista eu gosto muito. Um ponto de vista eu também gosto muito. Depende de tudo de como é construída a história, né? Se for múltiplos pontos de vista ruins, eu prefiro que seja um ponto de vista bom, mas se não, muitos pontos de vista são legais, porque você vê a história de vários ângulos. Gosto. Prefiro, inclusive, eu acho, se for muitos pontos de vista, do que se for um narrador que sabe tudo. Eu acho que eu acho mais legal, mais interessante, muitos pontos de vista. Você vê, tipo assim, cada um tá vendo uma coisa que uma pessoa não tá percebendo, a outra tá percebendo, tá vendo, não sei o quê, elas vão se juntar, e é isso. 19. Você prefere? devorar o livro de uma vez ou ler com mais calma e com mais tempo. Depende muito da semana, depende muito da vida. Eu gosto de ler um livro todo de uma vez, principalmente se o livro estiver, assim, né, empolgante pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu também gosto de ler o livro aos pouquinhos, dependendo do que for, sabe? Muitas vezes eu tô gostando muito de um livro, aí leio ele devagar pra ele não acabar. E uma coisa que acontece com quase todas as minhas leituras é o seguinte, mesmo se eu ler o livro todo num dia, tipo assim, quase ele todo num dia, quando chega no final, eu fico enrolando. Eu sempre fico enrolando no final pra acabar o livro, pra não acabar, tipo assim. Pra terminar, pra o livro não acabar. Fica enrolando pra terminar, pra o livro não acabar. Quando a história é boa, principalmente para que ela dure mais tempo. Eu sempre enrolo para terminar pra ler as últimas páginas, os últimos capítulos, não sei o que, por exemplo. Eu tenho quase 80% nesse livro. Eu leio pouquíssimo por dia. <risos> Tô lendo pouquíssimo por dia. Porquíssimo. Última pergunta: quem você tá gay? Cara, no já acabou, não foi? Tá gay? Quem quiser fazer. <risos> então, se é à vontade. Eu vou deixar as perguntas aqui no box de descrição, para quem quiser ver. Se você assistiu esse vídeo até esse ponto, muito obrigado. Siga o Elefante Literário nas redes sociais, nos cantos, por aí, onde eu apareço de vez em quando. Acompanhe os vídeos que saem por aqui também, semanalmente, quando saem, quando eu não desapareço. A gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!